Vamos Vou colocar ele aqui ó. na água. <risos> Vai tudo mais calor, <risos> né? Parece que existe, tá ruim. Bom, agora José, agora é minha vez. Agora é, é só alegria. Foi minha, foi mesmo. Vamos preparar. Peraí, aí, deixa ah, eu chegar agora Essa é de rambu, né? Olha ali, ó. Não bem. parece rambu. Não é, mas parece. pega o limão pra mim, por favor, Oi, Onde, Madalena? Oi. Esse aqui, ó. água. pode? Coloca, vou ver. Essa arvinha aí? Ó, pô. É. Essa aí é Pau brasil Mas é bastante sul. vendo. é, né? <risos> Nossa, mas ela tá uma folha grandona. Tá, <risos> é, eu vejo a folhinha pequenininha. É Pau brasil, brasil. Essa é Pau brasil Olha só. Pessoal. Vai mais um pouquinho, põe. Você vai falar mais? Não, né? Ah, é. Agora você pode mexer, já tá pronto. Meu papai do céu. Olha já. Vamos ah, temperar eu... salada. Isso E os preços chegar aí. para temperar a salada. não um Olha o que Oliveira, foi buscar o irmão do Cícero. foi bom. Fazer o menino mais novo é Bom, menino meni, meni platé bom, bem a moto. Oh. Porque não faz muito, porque é prato um carro, pouco, não <risos> é verdade? A moto, assim, moto há não sei moto, vamos perto na moto, Ele é cuidadoso, ele é, né? ele é muito cuidadoso, ele não passa em qualquer lugar de qualquer jeito. Meu filho é uma mãe. Deus e minha filha, nós nossa, são tudo abençoado por Deus mesmo. É esse, esse, daí é feio pra toda hora, viu? Não abandona não. Ele, ele chega e nos quebra a mão, voltando macho, eu fico bravo, não gosto de chegar e passar. Mas ele acaba com a moto. É. Né? E ele chega voltando macho, macho, foi o parco, ele conhece novo. É assim mesmo. Olha um aqui, gente. <risos> coisa As coisas boas aqui é não vão é tirar isso. Vem pra cá galera, Você tava lá hoje novo? Tava. tava lá? Sesga. Você viu o a 15? Eu não vi, tava muito longe. ele é, fica dançando pra gente. será que é um assim. o fenômeno da natureza. Tá Olha isso. Que delícia. Esse aqui é Tem assim, né? É. Ah. É. Ah. Hum. Uh -huh. Vou dar uma conferida desse sal. Uh -huh. Aí, uh -huh. caí oliveira. Sai mais um tantão de peixe. Calma ah, aí. Hum? Eu Pode pegar aí. Tem que ter vontade. Ah, e vocês, hum? O arroz tem umas coisinhas de meio assim, ah, na hora que eu tirei a ah, gordura ah, de cor pra sobrar. Aí é que bom. é bom, uh -huh. é Um pedaço de torrezo. <risos> O óleo de. Mercado não perdeu. Falei sempre que esse dinheiro é comete lá dapoia e ia chegar. Ah, sim. Eu falei pra mim que esse dia é comer de lado pra vocês ia chegar, não para os animales não. É mesmo? Falou mesmo? <risos> Bem, lembrado, né? Tudo bom, Caí? Oi. Lembra o Pode ser se isso aí. Ó. Não vale, coisa mais gostosa, gato, Não Então é não mais gostoso, porque é amigo de verdade, hein? É é, não é o peixe ensinar, é você que é o peixe. É o... É. o peixe é só consequência. É, é o momento, né? A amizade é, essa aí é para a vida inteira. Bem-aventurada a hora que nós conhecemos essa cidade e esse povo. Sim. Hum. Ah. Tá bom, filho? É ah. Tá delícia. Como salada aí, então. Hum. Tá vendo que a minha mesa tem que ser de dez cadeiras? Tá vendo? De 10, ainda não tô achando que é pouco? O <risos> hum. que você quer, amor? Suco. Suco. Suco. Põe aí, já dá com a mamuscada, cara. Mas tá melhor, né? Você fala assim, não tá muito quente, né? Eu tô achando que tá muito gostoso. Tá delícia, Ó. melhor. Peixe peixe, nem cachorro come também Mas Bom, a, né? a moto tá com um barulhinho assim Redondinho, né? Tá eu tá bem econômica ela. ela foi presente pro Kaique, né Kaique? Presente, né? Depois a gente vai jogar o giletolinho, nós andamos bem Nós não bem aqui eu, eu saio de campeão nas abeias O Kaique sai comigo, nós volta O cara fala, o lá em tá lugar tem alguma abeira, vamos lá pra nós ver se é que nós queremos. junto a moto e vamos quando eu caí, eu vou chamar <risos> Ela não fica parada não dia, não. Não gosta nada, não gosta nada. Gosta. Gosta nada. Então, mas ele, ele tá comendo e tá rosnando. Uhum. Mas ir para baixo é maravilhoso, velho. Você foi aí, por aí? É, você ali e passamos perto do. Achei que você tinha ido para cá. Não. Uhum. Vamos embora. É lindo, né? é lindo. Lá para baixo é lindo. Já tem muito que fazer amizade por lá ainda Quase <risos> que parece. É primo, não é primo, é amigo, como é amigo lá ainda oh. Como na plantação de broca Josué, tem um rapaz, eu não sou amigo dele assim, nem mesmo de ter dar uma perda de mão nele. Hum. Um não, não vou nem falar de um que tem até um pegado, são dois. Um chama Marcos e o outro chama Vanderlei. A gente chama de Vanzan. Se vocês conversam, nota de ilhas e vinda. Eu falei para o Marcos que qualquer dia se Deus preparasse, nós ia dar uma passeada aqui. Vocês gostam muito assim de, de, de, de sítio também, certo? mora em São Paulo, nós gosta de sítio. Vamos ver se Deus prepara preparar para nós no verão. Nós alugamos um hotelzinho para baixo. O padrão do dia é nós passarmos juntos. E a noite a gente recolhe pra dormir, São pessoas que entram no canal, conhecem a gente, conhecem vocês E por conta disso, começa as amizades ali <risos> Esse é o meradeiro... Restaurante Cinco estrela. Gostoso? Gosto que não. Tá gostoso não. Não tá gostoso não, moço. <risos> Olha como é que a Janaína de <risos> Minha mão tá livre hein? <risos> Olha nem restaurante 5 estrelas tem uma benção dessa aqui, ó. Esse aqui é dali de baixo, do lado Ô Marcão, ó. Tá vendo aí, ó? Ô Banzan, você gosta dessas coisas? Um <risos> dia não tá junto, meu companheiro. Se Deus quiser. Vocês vão conhecer gente boa. Mais do que você já, já conhece, né? <risos> Deixa <risos> Você não come, como, tá? <risos> e a Janaína não para de não servir Tem que não. ser aqui pra comer, Janaína Não, tem que fazer, né? Se... Vocês perceberam que eu não comi arroz com feijão ainda, né? <risos> Deixa lá pra minha casa Vocês são um visitas, agora tem que fazer comida gostosa Minha mãe né? Né? Né? Né? Né? Todo dia, né, bem? Nosso almoço é assim, né? Regado de carinho, pode ser só um arroz com um ovo frito e um feijão, mas tá. Faz com carinho, né, Caí? Quer que o também viu, Cícero? Esse menino ah, é? da cozinha ele faz uma carne no disco, Cícero. É bom combinar pra ele fazer. Por falar nisso, a Madalena tá falando do disco ali. Eu falei pra ela que é cuidar o Darmin, né, amor? É. Que ele que ara? Ajeita com ele um disco lá que dá certo, ele quer. Quem que é esse? garminho, Não. o garminho Aldama, da Márcia. Então. A Márcia fala tão bem de vocês, que é bem vocês, a Márcia. Ah, nós fazendo o possível, né? Não, já falou, a Madalena estava ali. Ela chegou lá na Madalena. Foi levar remédio, né? Ela foi levar remédio para a vó, Madalena. Ela dá remédio para a vó, coitada Márcia. Bom. ali na hora que você for tirar o nível você não bateu a linha você bateu a linha só eu só pus nada menos não tá nada mesmo não Tem aí uma coisa que eu gosto de fazer do José bater o então, nível? Né, o pessoal a ver, a gente fala assim: Deus preparou ela Deus é de lá. Que nem cachorro, come, mas aqui ó, até <risos> os cachorrinhos estão comendo as <risos> é belezinhas, cachorro, gato. Foi uma surpresa, viu? <risos> não, essa foi uma Precisa esperar a brisa, velho. jeito O mineiro come quieto. Eles não contam mesmo. Não adianta, né, Kaique? O mineiro come quieto mesmo. Eu apenas eu só pergunta pra Madalena. Por que ela não passou aqui? Não foi, Madalena? Aí é a Madalena trouxe isso. Primeiro que lá. O rapazinho pegou banho, o dia que nós queima o poço, que falei, mesmo. foi essa, falei, essa aqui eu vou reservar, não, eu, é. <risos> eu não tinha eu tinha. Eu... me ler. de que eu É, o seu áudio, sério. E tinha, e tinha Ele 18 lábios só. Eu vi o seu áudio, e falei, nossa, isso tá maior. Eu... Bateu o coração junto com o Cícero. <risos> então, tá vendo? Ele falou que vinha e... É, então. Eu falei pro. Do... Ah, porque eu tava sem WhatsApp. Daí agora eu gritei outro WhatsApp. Que esse é um problema que deu lá, se lembra. Então, agora a e agora eu gritei outro WhatsApp. E deu certo, graças a Deus. Resolvi me o problema. Vou mandar um pesqueiro pra nós ali, ó. eu fazer logo. Mas tu não vai vir pescar e já vai ficar o peixe. Já vai ter o peixe que tá lá mesmo. Mas isso é bom, hein? É. Hum... hum. O bom tá aqui no limão, ó. Amor, conta pro Cícero do, da traíra. A traíra tem muito espinho. A traíra é muito caro, né? Foi é. fritar tá a traíra, Cícero? Comprou é um dois espinhos no, no Josué e no Kaique. Os dois estavam com espinho na garganta. Uhum. Farinha em cima, não? <risos> Farinha em pão, você. Batata palha. Vou no Realmente, a traíra é gostosa, mas é? perigosa, é perigosa. Aqui em casa eu não frito mais. A não ser que a pessoa fale, eu quero comer, porque por isso aqui eu não frito mais. Não. Você já viu? aí eu, eu peguei calma, né? sabe por quê? Tava na né, geladeira, o José falou, frita pra mim comer era de noite. Ah, mas eu fiquei tão nervosa quando eu vi os dois com o espinho na garganta. <risos> o duro, o duro que se atravessar e não descer, pode matar. Pessoa é mesmo. Tá louco? Não vou fritar mais naquela lá não. Ela é grande? Uhum. Ô mãe, começou a ver. Tá verdade? Boa. Eu quase. Pega da outra ali, ó, se recuperar ó. Gosta disso? Oh. Você pensa em fazer o pesqueiro em qual lado? O de cima? É do meio para O de cima é do meio pra cá. Onde tá aquele lá? Onde está aquele? Aqui toquinho lá, na... lá perto do museu lá o do vermelhinho. Ah, tô vendo. Aquele lá né? Lá, divisa a minha, é pra lá para rir do meu irmão. Mas nós vamos. Vai dividir, né? Eu vou até arraiar dividindo hum. no meio. Hum. <risos> Nessa casinha aqui faz fio mesmo só de noite ela tá no rádio fogão. Você botar a minha boca, ó. Todo mundo comendo. Aqui venta muito, né? Ah, mas é gostoso aqui no alto, viu? <risos> Ninguém comenta nada, todo mundo quietinho. <risos> Dá tempo, né? <risos> Madalena também parou de falar. E o gatinho tá ali, ó. Mas tá me Perto que só ele, ó. Tá esperando. Toma. Gente, vocês não imaginam como que tá o ambiente aqui. Vocês não podem calcular, viu? Eu tá falo... uma delícia, né Ceci? Eu falo que não pode calcular, mas calcula assim. Quem tem sentimento calcula assim. Uhum. Ó, meu banco foi esse aqui, viu gente? ó uhum. Meu banco, ó. Sentado ali, ó. É tudo improvisado mesmo, né? É, mas aí que é bom. Aí que é gostoso. <risos> Olha lá, seu Kaique Oliveira, hein? Pegou o Kaique comendo um peixe hoje. Almoçando é. com o Kaique. Almoçando com o Kaique. Uhum. Oliveira. Hum? É, Kaique, você me deu o prazer de comer ao teu lado, hein, youtuber? <risos> né, filho? Fala pra você, assim hoje nós pilotamos até uma moto aí, estamos na praça. <risos> eu descobri uma maneira <risos> da, da, da manhã, Hein? Descobri uma maneira da Madena ficar quietinha. Mas eu sou quietinha. É só dar uma é tilápia aqui. pra ela dessa caprichosa, que ela vai... <risos> fica quietinha. Nem fala comigo, ó engasgado, né, Na Madalena? Aqui, aí. Você vai filmando, nós vamos comer. Você quer a blusa mesmo? Uhum. Lá no meu canal eu uma ideia, só que foi assada. Você postou já? Apostou assado. mesmo. Você assou ela, você não fritou. Uhum. Ah, deixa eu pegar a família aqui. Tá aumentando. <risos> tá aumentando. mãe tá indo embora por quê? foi em <risos> Você não vai falar de fraca? Eu ia ficar com a fraca. Já foi o um ninho dela? Não é as ali, o ninho do Josué. Essas são mansinhas, elas são criadas no ninho. Não está pra ela. E ainda Paula, ó. Ana Paula, ó. Uhum. Pera, pode pegar. Por aqui. Não aí um nem, fora. Tá tá Não, Eu vou te E Aí, barulhinho gostoso de se ouvir, hein? Ah, viu, viu, é tá é Amiga da Madalena. A Madalena vai comendo tratando dela. Chama ela, que ela, ela é a, a patinha. Carminha, ela vai. A patinha, dá? E ela foi comendo com a Madalena. É. As duas. <risos> que chiqueira, Banana. Lá embaixo no, no lago, que eu quero ver se eu consigo pegar umas silápias <risos> que eu vi lá. Onde eu passo por aqui agora que eu não tô vendo lugar, hein? É, dá para ver o foto para mim. Pega na onda. Estou com medo de jogar esse aqui, ó. Não dá para comer, joga aqui no chão, comer, Joga aqui no clima. Não é? Ih, aí você se vira. aí, ó. Vou descer ali, pessoal. Vou pegar esse caminho das vacas aqui que a gente fala. Para mim, chegar mais próximo daquelas tilápias, lá daquela que nós estávamos comendo ali. Só que eu tenho que devagar porque elas são espertas. Chegar com muita graça elas mergulham e você não consegue pegar mais. Tá vendo gente? Olha lá. Tem uma vermelha lá gente. Linda demais, quer ver? Olha que coisa mais linda. A percebe que a gente tá aqui, aí acaba indo embora. Tem uma ali ó. Ah, que judiação. Olha o quanto, tá vendo? ali, né, gente? Olha lá, olha elas, lá. Tem duas ali, ó. Olha. olha lá na frente, ó. Olha. olha lá na frente. Olha quantas lá na frente, ó. Tá vendo? Olha lá que beleza, ó. Marcos, Ô Marcão, dá uma olhada nisso ali. Você que gosta, eu acho que você gosta. Dê uma olhada, Marcos. É, meu, chegado, tem coisa boa esperando nós aqui, viu? Já conversei com a família, já aceitaram. Bom demais, né? Olha os pequenininhos ali, ó. Aqui, ó. Os pequenininhos estão tá aqui, ó. Os pequenininhos, ó. E a vermelhinha tá ali, ó. Meu Deus do céu, que sossego. Linda demais, né? Essa não vai pegar não, de jeito nenhum. Essa é mascote. O levantar levantado uma vez, quer ver só o que vai acontecer? Presta atenção. Vou embora já, tá vendo? É muito arisca. Conforme eu vou achando essas flores, eu vou gravando sem nem mesmo conhecê-las. Não sei que flor é essa, sei que o pessoal vai conhecer pelo pé. Deixe nos comentários, por favor, que assim eu vou aprendendo. Se alguém souber, por favor. Tá vendo que beleza? Uma coisa que eu tô observando é a abelha sem ferrão nela. Voando. Mas eu não conheço essa flor, de jeito nenhum esse pé de planta. Na limpeza. Fazendo é, a limpeza. limpeza. Ah, não é não. É porque eu não tô podendo lavar mesmo. Mas eu não, não gosto mas, não. É, tem que comer e ajudar mesmo. Mas... Não tem esse negócio não. Não é eu só comer calma. não. Não é só comer não. Comer é bom, é delicioso. Ela lavar louça também é tão gostoso. Ainda mais que esse sabãozinho aqui ó. Sabão feito em casa? Eu tô com vergonha de ver. a ela não lava ah, para mim. Ah, mas é o jeito dela. Não, é que eu tô com se... braço ruim assim. E se só, não for ela sou eu, eu, eu sabia? sabia? Eu não ia deixar um os dois iam lavar. se não for ela sou eu. É o Josué tá lavando pra mim. Esse melhor eu tô com medo, sabe? A galera tem que tirar fazer raiz. Não vai precisar fazer, Deixer não é? No braço, sabe? Não Vai precisar é, não. vai tava tá ruim se você vou fazer assim com a mão. Então não consegui fazer agora. Já tá fazendo, agora tá fazendo, mas gente é perigoso né? porque a mão tem vários tendões, né? Vários nervos, né? Eu falei, mas que você ligou algum agora? Não. Porque eu fui bater o martelo, sabe? Sim, o martelo voltou e pegou na minha mão. Não, Aí, mas tá. não, não. Eu tô achando que é a musculatura sua que deu. Deu mau jeito? Deu né? mau jeito. Eu sinto rinche lá dentro. Eu faço assim, a ringe, ó. rinche o braço lá dentro, ó. Deve ter pego mesmo um, um músculo só. Você tá com raiva de você, Jones? Hã? Não, é que era no momento de emergência. Ele escorou a, a casinha com a cabeça ali, ó. Aqui, ó. Ele escorou a casinha com a cabeça. A casinha que entendeu? Aí ó, eu tive que bater, martelar lá pro pau chegar pra cima. Ah, entendi. O pau, tava, o pau, cabeça pau tava entrando dele. lá, né, ó. Isso. Tava entrando ali. Tinha que entrar lá. Eu tinha que martelar lá embaixo. No, na ponta dele. E o Josué tava segurando com a cabeça. Tava machucando a cabeça dele. A hora de bater, você errou. Errei. Eu machuquei o braço. Mulher não tem muita gente bater de martelar, né? Nós não sabemos muito bem. Outra aqui, ó. Só no peixe. Na comidinha. Não, é o canal aí, é, é, é Cícero. Né? Tá só comendo peixe, tomando suco. Fazendo... Esse rapazinho aí eu quero ganhar, que não fio pra nós aqui, ó. Bom, Esse né? Aí, Isso é bom. Meu sobrinho legítimo comer, que não fio pra nós aqui. Comeu? Lavou. Lavou. Como é que nossa família falava? Comeu lavou o coxo. É, é minha sogra falava assim, comeu lavou o coxo. E nós tínhamos que lavar mesmo. Mas eu não gosto, sabe assim, eu não, não, não gosto do fazer que trabalha aqui em casa não. Aqui ah, ah, a, a, cada coisa. Ai, é, muito é só um ranchinho, mas ó, ó, vê, é tudo limpinho, tudo arrumadinho. Um As panelas vai que na é minha cero... terra, ó, na minha pia, lavou na minha de panela de fogão, de carvão. <risos> Não é bom que ela brinca ainda. Olha, ficando com as unhas assim, ó. Maravilha. Ó. Olha que linda as unhas. As panelas vão aqui, Madalena. Olha o meu enxugador de três. Ah, Cícero. Tá. É, é aqui, ó. Sega seca. Seca tudo. É uma beleza. Ó, ah, depois que lavou aqui, vem aqui pra cima que tá quente. Santinho, seca, é que esteriliza, né? É. Porque o calor vai esterilizar a panela. É, você tinha acabado de fazer comida aí? Aham. Uhum. As trem estão quentes ainda. Sim, sim. E ele não deixa acabar o fogo, não. Aqui em Minas Gerais tá frio, Cícero. Aí o que nós faz? Vai joga mais pequenininho, quer ver? Aí, ó. Jogou, fechou. Aí o fogo já vai acender e pronto. E não apaga, né? Daí ele fica aceso. Chuvei bem. Eu só tirei o carvão grosso, porque o carvão, o carvão mesmo ela não tira. Pra, não, a, na verdade pra, não pra pode tirar para Isso, não pode tirar tudo para proteger. Se não você tira tudo, você acaba estragando a panela. É, só maior só. Só para não ficar sujando, né? Roupa é. aí, tudo Se você não tirar um pouco, ela vai grudar crosta que você não consegue cozinhar mais. Então não. você tira só o básico é. para não ficar grudado, crostrado, né? Mas você viu Madalena o jeito que a água quente ajuda? Uh, que benção! Um são né? Pessoal, o seguinte, ó, eu tava andando eu aqui na começar, vai, bichinho, na aqui. da ah, nossa é amiga bom. Janaína. <risos> Espero <risos> que vocês <risos> consigam ver aqui, ó. Não, não não, não. Isso aqui quando eu era criança. <risos> A minha mãe usava muito para dar lustre. No piso. Conheci como esfregão. Andando aqui na casa da Janaína, eu achei ali, ó. Achei não que não tava perdido, né, Janaína? Não tava perdido, então não achei. Só encontrei ali, ó. Ó, pessoal, é o seguinte, que tem dois pequenos furinhos, ó, um tá aqui, que tá o outro, ó, e aqui, e uma base, e aqui é parafusado nessa base, e é uma espécie de, é o pano, né, usava, tenho... era cera parquetina, né, bem? Usava a cera parquetina, qual que era a outra cera? Tinha a cera parquetina, que eu lembro, e tinha uma outra cera que eu não tô lembrado agora. Aí colocava aqui um cabo Nesse buraquinho aqui Passava uma travinha nesse buraquinho aqui E a mulher então dava lustre no piso Acho que era, Não era condor, Madalena? Ceras condor, Madalena? Acho que era Acho que era ceras condor, gente Aí, ó, esfregão Deu pra salvar, tá vendo? Bom, pessoal, agora que eu tirei a parte mais grossa da terra. O José fez essa ferramenta aqui, ó. Ele nem sabia que eu poderia usar. Quer dizer, eu vou usar se ele achar ruim. Não acha não, pode ó. Tirar toda essa terra, né? Essa ferrugem. Quando eu voltei a encontrar a Madalena, depois que ela estava mocinha já, eu encontrei ela passando isso aqui, ó. Na sala da casa dela. Era um dia de domingo. A Madalena saiu correndo, largou os pegão para trás. Lembra disso, saiu correndo, gente. Foi lá pro quarto. Não era domingo não, era sábado. É sábado ou domingo? Sábado. Ah, eu achei que foi dia de do domingo. Mas uhum. não fazia isso de domingo, não. Só dia de sábado a gente limpava a casa. Porque então, tá na, na semana a gente trabalhava na roça. E no sábado a gente limpava a casa. Tá vendo aqui, ó? A Madalena lembrou também que é, aqui é uma uma Tinha uma bucha aí. É como se fosse... Sabe o material que a gente usa pra dar brilho? o sapato, aquelas escovas, aquele material pelo... Antigamente era crina de cavalo mesmo, né? Depois agora é artificial. Aí é aqui que ia aquilo lá, ó. E, de, e depois colocava o pano no chão. Depois que passava a cera é que dava o um brilho. É só que quando a cera tava bem velha Dissolvia? Não. A gente passava uma escova de aço, uma, uma palha de aço, para tirar aquela, aquela... Uma palha de aço no chão? No chão, apanhava no... uh, embaixo do, do... Aqui, botava é. aqui embaixo a palha de aço? Abria a palha de aço. Esse aqui é número 3, não é tão pesado, tem mais é. pesado. E colocava embaixo e esfregava para tirar a, a, aquela cera grossa, velha. Velha, né? Aí vinha, passava a cera no chão, agachava, né? Passava a cera no chão com pano de joelho, a gente ficava de joelho passando. E depois, a gente vinha com, uma, com mais, uma palha de aço bem fininha. Acho que era o bom bril, né? Que era mais fino, pra dar um brilho. Depois passava um pano pra dar outro brilho. Nossa, era um trabalhão danado. Eu não usava cruzando não, Beto? Mas... Não, usava querosene que para dissolver a cera. Isso aqui a, minha mãe, a minha mãe, a minha mãe dissolvia limpo. em banho maria a cera quando ela endurecia no frio. Que agora é a hora de uma escova de aço, né, para tirar tudo isso aqui, ó. Deixando o ferro mesmo, completamente limpo depois pinta. Não sei, usa pra um enfeite, né, como lembrança Não sei qual foi a última pessoa que usou isso aqui Mas isso faz tá muito tempo não Não tá tão estragado É, o tempo da vovó